Gente do céu! Que coisa mais linda, meu Deus! Agora que eu tô vendo, olha! Resolvi olhar para cima, gente! Tudo isso aqui são canários. Eu falei sobre aquela flor, tem mais uma lá, ó! Olha quanto canarinho, olha, olha, olha! Que graça! Isso é uma raridade, viu? Nunca tinha visto! Nessa quantia, não! E chega e sai e sai e chega. Olha que belezinha, ó. Ali também tem mais, ó. Ali, ó. Olha que belezinha, ó. E saem vários, ó. Tem um, tem, tem uma, uma florzinha que eu achei que fosse a última aquela lá. Não é não. Tem um lá que tá bem do lado de uma florzinha lá. Esse aí, ó. Ele tá aí comendo alguma coisa lá. Foi embora o passarinho. Olha é quanto canarinho, ó. Que belezinha, não? Gente, é o seguinte: eles estão ali naquela cerca. Porque, na verdade, nós estamos aqui, estamos atrapalhando eles. Mas eles descem aqui, ó. Daqui a pouco começa a descer. Quer ver, ó? Desce aqui, ó. para se alimentar do silo. Olha só um exemplo ali, quer ver ó? Tá vendo ali na na, na planta? Tem vários na planta lá, lá na pie. Ó. Para começar a descer já ó. Quer ver? Eu, eu vou gravar lá para vocês verem ó. Olha lá como é estão descendo ó. Ó, tá vendo? Olha que quadro mais lindo de se ver. ó. Olha como é está aquele chão agora. Ó. E tem mais lá ainda. Então agora dá para entender porque que tinha tanto passarinho ali naquela, naquela árvore. Bom, eu vou voltar a gravar novamente para vocês. E para mim também, né? É só para vocês não, que eu também quero uma parte. Vai, é bonitinho. Lindo, né? Uma pena que o sol não, não está é, refletindo ali, né? Se tivesse essa imagem fantástica. Eu dormem bem ali mesmo chega chego aqui lá para seis, seis e meia, já está ali. Tudo ali, ó, comendo, é, comendo no meio. Para você que mora aqui, já se tornou normal, né? É. E para gente que não está acostumado no dia a dia com isso, a gente estranha um pouco quando vê, acha lindo, né? Por isso que é bom a lei ter vindo e proibido de, de, de prender esses pássaros, né? Senão não teria essa oportunidade agora. Olha só que quadro mais lindo. Voou, a galinha foi pra lá. Voou quase todos que estavam ali, gente. Mas eles ficam bem ali, ó. Tinha vários ali, vários. Mas devido a gente estar tá conversando e as galinhas também vão ali dentro, eles foram embora. Então devem estar tá ali, quer ver? Não falei? Estão todos ali, ó. lá. Tô balançando bastante, que eu tô tentando achar achar o foco melhor, viu? O aqui já acabou, coloca ela tomando no geladeiro Vamos lá, gatinho, correr. Tá dando pra ver? Tá. Olha até o comigo. Tem muito, hein? irmão César, hum? tem um pintinho aqui, pequenininho. Pequenininho. ele não tem, mãe. É um que tava piando aqui já hoje sozinho? Eu. Eu, acho, Eu acho que, que aquele assim lá, é aquele lá, não, não é? Lá. É. Não. Ah, pode ser aquele, mas um que tem aqui, ele é mais pretinho. Ele é ah, pretinho. não, esse é o amarelinho. É, ele é mais pretinho. Eu tava ali, ó. Olha lá o pintinho lá, hein tava ali, ó. Foram bastante lá, ó. tá chegando tudo lá. Olha lá, olha lá. Só foi se entrar aí dentro e eles foram para lá, ó. Que belezinha, não? Eu não gravei o senhor falando naquela hora, dava certinho. Olha que casalzinho bonitão, ó. Só que ela tá na sombra. Ah, saiu pro sol. Que beleza de galinha, ó. E ele também é um galo bonito, hein? Olha só. Na sombra fica mais escura? Fica mais escuro e fica muito ruim a, a imagem, né? Mas quando você coloca aqui, ó. Quando você coloca no sol, olha que, que beleza de imagem no sol, ó. Ah, é. ó. Aí quando você pega na sombra, aí ele dá um.. Fica legal ah, saiu, Olha cara. lá que bonito o casalzinho, ó. coisa bonita, hein? Aí. Isso aqui é a riqueza de, de, de uma roça. Essas graças aqui, ó. Aí você vai lá naquele pintinho que tá chegando lá, tem um tantinho deles lá chegando, lá. Ah, é. ah, é. A riqueza, ó. É galinha. Os filhotão estão tão, grandes, hein? Esse é bom tomar cuidado com o gavião. E o gavião leva? tá no ponto assim, do gavião pegar. leva? Gente, esse cachorro aqui, ó. Soltaram aqui no Eugênio, no sítio dele, Magro, acabado que não conseguia nem andar, né, irmão Esse cachorro aqui que não conseguia nem andar, né? É isso aí. Aí o irmão pegou, não queria cuidar dele, achou melhor ele deixar pra lá. Ele não era dono, mas coração meiga, coração meigo, né? Ficou com muita dó desse cachorro, muita dó. Aí trouxe ele pra cá um dia, colocou um leite ali, deu um leite pra ele, ele bebeu. Daí foi na cidade, trouxe um. O que o senhor trouxe? Uma injeção? Aplicou a injeção nele. Agora onde o irmão Eugênio vai, o campeão tá junto. O gigante, né? O gigante tá junto, né, gigante? É né, gigante? Agora você é fiel, né? Ele cuidou de você. Agora você cuida dele, gigante. Chama ele, irmão. Olha lá, ó. Só deu uma chamadinha nele, ó. Ó. Ó. Já foi para lá, ó. Olha lá. Vai com o rabinho que parece um ventilador, ó. Dá gosto. Né, gigante? Vou é pra chamar o quando eu quiser que ele não vem, não. Gigante, vamos ver se ele vem. Gigante, gigante. Vem nada. Ah, vem, gigante, você veio. E rapaz, você é amoroso mesmo, hein? Olha lá, ele foi por que ele não viesse, ele veio. E... Então você, você tá sendo cuidado pelo irmão lá, gigante? E gigante no canal do sítio da Madalena, hein, gigante? Hã? Ei, ele é amoroso, hein? Você é amoroso, você é amoroso! Que que eu gosto de animal, hein? Que que eu gosto de animal? Você é um criação ainda também, né? Você é um criação ainda, né, Gigante? Imagina, eu vou tomar um café lá, viu? Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a escola de gatos. Hoje tem... <risos> Mostra os gatos. Olívia, você viu Não, não escapou um. ah, Olha lá, você viu um gato só Não! é não, não, só Não, dois não, não! Não, dois. não, não! Não, não, não, não! Não, não, não, não! Não, não, isso a filmagem. Aí, aqui está, gente. Dá pra cortar? Tá ó, aqui está. Olha ah, lá, lá dois gatos tá? tá abandonados. Abandonados? Gente... Não, que não estão tá abandonados. Ah. Só na brincadeira tá estão A gente achou eles abandonados lá na frente. Ah, tá. tá. Achou na... <risos> no Cidro irmão Eugênio cuidando <risos> e desses gatos tão um. bonitos tão estão abandonados. Cuidação, senão te arranha. É. Ó, olha, não faz não. Ali é o bebedouro deles. Ali é onde eles bebem água. Solta aqui ou estrelagem. É, assim. daí é, é o corredorzinho famoso do irmão Eugênio. Olívio, vem cá. E aqui a gente coloca a comida pra eles. Ali a gente coloca a comida pra eles. Olha aqui, ó. Olha ser... aqui, Adão. Vamos ensinar eles para correr, pra correr, treina eles pra caça, aqui a gente treina eles pra caça, pra eles caçar pra nós, eles também gostam de caçar aqui, aqui ó, a gente também ensina eles a correr, treinamos eles a correr, a caçar, e a dançar também. Se eu, eu, você ficar aí, eu vou usar esse chinelinho de vocês tá? Se você deixar o um chinelinho aí, eu vou ficar vou usar ele. Vai. Olídeo, Caça, você tem um chinelo? Tenho. Ah. Ah. esse ah. chinelo aí é da senhora. Oh. Dani, isso aqui é da, da Helena? Uhum. É. E aquele chinelo rosa ó, é seu? Você trouxe isso aí? O seu tá aí? Tá? Bom, tamo ali. Agora. aí eles também podem dormir na rede. E é muito bonito que tem uma vista pra lá super linda. Você falou com quem? Lina? Com eles. Mas é, você não tá falando comigo não quando tá gravando o <risos> espectadores. Que avó. Não, pelo menos eles passam que de tá minha cara. avó. Oi. Olha lá, será lá? Olha lá. A Dani. A Dani. <coughs> Pessoal, aquele pessoal que eu vou gravar ali agora, ó, estão saindo da Espanha do Café. Isso, Liv, Passa bem na frente na hora que eu vou estar gravando. Desculpa. Muito bom. Olha lá, ó. Saíram da roça, entraram no, na roça de manhã, né? Eu creio que lá pelas seis horas da manhã, por aí, colheram o café e estão indo embora para casa. Como sempre, um cachorro acompanhando. Vamos treinar eles agora dançar lá? Eles estão na caça ainda. Na caça. E lá está uma pessoa indo embora, que eu não sei quem é. Dia inteiro na roça. Com certeza, muito cansada. Mas eu não sei quem é, não. Eles são de vida para o ser humano, mas é. né? o ser humano não tem união um com o outro e os é um corpos comendo junto com as galinhas, galinha. a galinha comendo com os corpos. Ela, ela agora desceu a, a, a, a, a, a bucha da goela, da, da Deus, agora está comendo mais aí para você ver. Aquele lado está meio entupido ainda, lá. lá. Eu não está descendo. Né? Comeu tanto que tá com... É, aí você pega desce, ele faz uma volta no pescoço, já prestou atenção. Já. Ele comeu demais. depois vai fazendo, puxando o pescoço, puxando é, já... é. até... É, é. Você sabe que se, de... se não descer de uma vez pode matar, né? Pode. Ele, ele engasga, é. né? Aí. É. É. Lá vai, para a segunda rodada. Ele é o pescoço, penduliu. Ele... É, aí. O alimento, ele para na, na, no pescoço, Aí eles depois até ficam espichando, para pode descer, descer lá a pá. O papo que eles falam, é, né? É, é o papo. É o papo. Olha lá. Olha lá tá, tá, e tá cheio já. E tá cheio. Não sei se esse, esse bichinho come. viu? Largar é 24 horas. você <risos> viu o tamanho do papo do, do, do bichinho. Pastor Moisés, que eu, nós é muito mais porco que tudo, que come carne de galinha. Galinha, como que vem na frente? Assim, come cobra como barata? <risos> come né? tudo. <risos> não, mas ah, não vai nada na carne não, né? Não, não, não. É né? Há um tratamento assim, interno lá. É, é assim, tem na a moela, né? Trás, ele para assim juntinho. É, olha, tá. lá. olha, vem, vem ver daqui. Vamos eu, anotar eu aqui, ó. Olha lá, ó. Tava bem juntinho. Tava bem juntinho. Agora ele separou um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Juntinho. É com gordinho que ia é até a palha. Que bonitinho. É bonitinho o torresmo dele, né irmão? É? É bonitinho o torresmo dele, né? É. Ah. <risos> Tadinho. Na hora de matar, a gente tem que ter com dó, né? Eu acho que fica com dó? Olha lá. A barriguinha, a barriguinha dele. Olha a, a papinha dele que ele está, né? Ele, ele morre a papinha. Eu sou dele. Assim, né? Mas come, né, rapaz? Se largar, é hein? Acha vida! É Belezinha, é, né? Essa outra aí já é diferente, ela vai comer um pouquinho. É, né? é. Ela tá passando por um momentinho aí de recuperação, né? Tá. Ela vai ter que fazer um remedinho pra ela. porque tem um remédio não na, no couro dela, mas ela não, não tá muito bem. Não. São telespectadores. Olha lá. Infelizmente. Olha é uma tragédia. Hum. Os gatinhos não estão parando quietos. Isso é tragédia? Mas... Isso é tragédia? É, e eles estão escapando, caso que eles morreram. Isso é uma tragédia porque a gente vai deixar eles ser livres agora. Eu fui pegar um pau de eles, só que eles saíram correndo, e aí está tentando pegar todos. Todos nós estamos Dá uma olhada, irmão. Dá uma olhada <risos> nisso. Tá o outro lado. <risos> Eles não e a outra tá ali lutando para pegar o gatinho. Pegou. Eles fazem assim, capatavou. Mas arranham você, sabe disso, né? Minha mão tá doendo. É, não é mas tá doendo. Minha mão. Ah, Olha, Helena. É. <risos> e aquele moço ali? De quem é que é ele? vizinho ali. Ah. Deve ficar leite, velho. Então, na hora de, de, de, de, de, de tratar deles, é, é que lá chega e dá uns bocados junto que no jeito tá louco. O outro, ó, tá saindo de perto. <risos> é E se dá bem, eles né? Por dentro é importante que se dão bem, né? Pois é. Olha lá, lá vai outro provocando ele, ó. Quer ó. brincar, né? É, quer brincar. Faz parte até do treinamento deles, né? É. Só que o gigante tá escutando alguma coisa pra lá que ele não tá preocupado aqui, não. Ah, é, lá, ó lá na estrada. Ah, tem cachorro lá, ó. E... Gente, daqui, ó. É, o gigante viu lá, ó. Quer ver? Ah, ó, o que ele viu lá, ó. Dois. três. Olha lá o outro também, ó. Ótimo. Eles viram os cachorros do outro lado, pronto. Já é, é o suficiente. Ó, ó, olha a postura do gigante, ó. Olha a postura do gigante, ó. Pega! Vai. Pega! Pega. Pega. Pega. <risos> <risos> <risos> Ai! Mandou, e não foi eu falei. Eu... <risos> Vamos lá, pegar o os... leite. Tá? <risos> Irmão Eugênio serve as vizinhanças vai, vai, tudo aqui, os menininhos vêm tudo com um bornauzinho, gente, buscar leite com ele. E ele vai servindo um litro pra cá, dois litros pra lá e vai, vai, vai. Olá, gente querida do canal do Cícero e Madalena. Olha só, aquela hora nós estávamos vindo pra roça, né? E eu fiz umas boas gravações hoje. E olha só a hora que nós estamos indo embora, gente. Dá pra ver só o farolzinho do carro na, na, na estrada, né? O pessoal é muito amoroso, muito carinhoso. São pessoas que a gente chega... Eu já falei. Tem uma cola que a gente, pra sair dela, sofre um pouco, viu? Mas nós estamos indo embora pra casa. Agora que horas são, bem? 6 h Um frio. Pensa no frio, é. pensa. Vento gelado. A, a poeira na frente aí, ó. Dá pra ver? Acho que não dá pra ver, não, né? As árvores estão... Tá gelado, pessoal. Gelado. Tá gelado. O pessoal tá achando que vai dar outra geada. Mas eu falei, ó, gente... Gado. Vamos pedir a Deus que não dê, não. Porque matou muito café. Acabei de ver agora ali, através... que Eu, eu tava ali numa produtora de café artesanal. Café de boa qualidade. Tô, inclusive, café. levando pra casa. E o rapaz falando pra mim... Um dos produtores de café... Jovem ainda, de tudo. Aquele rapaz, ele não deve ter 25 anos. Falando pra mim que... Ele viajou esses dias para fazer um serviço aí pra fora, passou num lugar chamado Ilicínia, que é aqui por perto. Teve um produtor é. lá que teve um prejuízo enorme, gente, no café. Indo pra Capitólio, né? É, indo pra Capitólio. Teve um prejuízo enorme. Aí eu disse assim pra ele: e aqui, como é que foi na sua fazenda? Ele falou: graças, a meu bom Deus, meu irmão. Ali embaixo deu uma queimadinha muito pouca. Aí mostrou pra mim lá. Mas a nossa lavoura tá salva. Falei: graças a Deus, isso é muito bom. É uma pena que os nossos amados e queridos produtores que perderam o café tomaram um prejuízo desse. Eu fico triste. É, dá dó, triste. De ver, viu, gente? Dá dó porque, porque tem barco, gente que barco, depende barco de do, de do café, café para se alimentar, pagar uma faculdade de um filho, para comprar talvez um carro melhor no outro ano, trocar uma máquina do, do torrador de café que dá problema. A pessoa tem, tem aspirações, né? tem sonho, tem desejo. E vem uma. Geada dessa, o que acontece é isso É, muito pronto pra subsistência mesmo Também né? Não é só é, pra... É. Pra E outra, coisas, pode né? preparar agora Subido do café, viu Pode preparar agora subido do café Porque Na geada Vai perder muito Aí o café sobe Sobe demais Eu tava com a Madalena No sítio do irmão Eugênio Naquela hora ali, que eu gravei vocês vão ver aí, do lado tinha uma plantação de café que queimou, pegou o bananal, pegou o cafezal, mas felizmente não foi muito não, foi um pouco só, quer dizer, o prejuízo foi pouco, mas foi prejuízo, foi prejuízo, e, e, e, e falaram que o café esse ano tá bom de preço, mas agora com essa geada que deu, vai ter muita gente sofrendo. Mas é muito bom, vim pra cá a gente nós vim passear, as netinhas se divertiram brincaram bastante fomos muito bem recebidos como sempre agora ir pra casa tomar um banho e calma fazer o que? tem que dormir mais cedo Ele tá no lugar e eu não fui na nossa chave, gente. acredita que eu não fui pra Madalena? Vamos resolver outras situações aí que eu tinha que resolver, não fui lá. O problema agora é a seca, né? Se alguém resolver jogar um palitinho de fósforo ali aceso, pronto.